Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais gameplays aí de alto nível de Street Fighter 6 aqui nesse canal delicioso Sim, rapaz, o IFC Yipes, que é um comentarista extremamente famoso lá dos Estados Unidos Acho que muitos de vocês aí que mexem, né, acompanham jogos de luta no caso, devem conhecer Eles tiveram acesso aí, cara, a uma build do Street Fighter 6 para poderem jogar ali por horas, entendeu? Então, eles convidaram algumas pessoas como o próprio Yipes Outros comentaristas, competidores e tudo ali para poder fazer algumas partidas E ao mesmo tempo, eles iam comentando em cima disso também eu vou trazer aqui para vocês Alguns desses gameplays que eles fizeram lá, cara Tem um vídeo de mais de duas horas Com gameplays muito fodas ali acontecendo Então, já deixa seu likezão e se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos Galera, barriga do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show que está chegando no mês de outubro Entre os dias 6 e 12 de outubro E nós do Meia Lu estaremos lá Todos os dias poder dar um abraço em você, querido inscrito, se não garantiu seu ingresso, mano Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, acessa lá e já garante o seu ingresso Pra gente poder te dar um abraço delicioso nesse evento também, beleza? Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar nossa tela aqui A gente tá com um videozinho devidamente preparado, pessoal, deixa eu até parar minha música aqui no momento A gente vai tocar aqui, tá? Como o vídeo é muito grande, eu vou gravar só uma parcela aqui mesmo de gameplays Eu até selecionei alguns aqui diferentes com Luke, Chun-Li e tudo mais Porque a gente já viu muito gameplay, por exemplo, do próprio Jamie Sabe? Então a gente vai ver alguns diferentes aqui de alto nível também né? A galera mostrando o que veio e tal com os personagens E se vocês curtirem, deixa aqui embaixo nos comentários Que a gente traz ao longo da semana aí é, Outros trechos de gameplay é, Desses que eles fizeram aqui pra gente Que tem muitos aqui que são bem legais E com uns combos bem fodas também Então sem mais delongas, pessoal, bora lá Ó, agora temos aí uma lutinha de, de, de Jamie Ó, oh, já ia falar Jamie tá tão na cabeça Que eu até tô falando O nome do cara sem querer, ó De Luke contra Chun-Li ali Que já começou Mandando um combão Não completando ele agora Mas já manda Mais uma investida ali Na Chun-Li Que por enquanto Não tá fazendo muita coisa Nessa luta Já mandando seu Kikoken ali Acabou tomando um tiro ali Do Luke Aproveitando ali Seus projetos de longe o Kikoken ali Lentamente chegando No personagem Mas acabou saindo fora Ó, oh, eles estão ali só no controle de espaço, utilizando suas bolas ali, suas, seus projetos suas bolas de energia. Eu ia falar bola de energia, mas são só bolas. Olha, ó conversão muito foda agora do Luke no cantinho ali agora. Belo agarrão da Shuri poder trocar de lado. Wake up Shoryuken ali do, do Luke também. Tentou um Drive Impact, ele não conseguiu nada. Shuri numa situação complicada ali em termos de vida. Acabou conseguindo uma bela conversão ali agora, mas não foi suficiente. Barra de drive do Luke esgotou, hein, mano. Agora ele tá cansado, bateu ali, stunou. E olha só. Que virada, hein, rapaz? Vamos ver se mata. Nossa, não conseguiu a conversão completa ali depois do Super Arte, mas conseguiu ali um D4, provavelmente, D4, D3, não sei. E acabou virando a partida. Cara, que eu tô, eu tô atordoado porque, porra, o Luke, ele tava numa vantagem extrema e o player de Chun-Li, meu filho, jogou a vida dele ali agora pra poder fazer essa viradinha, hein, cara? Muito foda. Primeiro round ainda da Chun-Li. Lukezão ali já começa com suas investidas Colocando o no canto Acabou dando um tiro amplificado ali Não conseguiu nada Prontamente defendido Um agarrão Poder voltar com a Shuri no canto Ó Wake up Shoryuken Dessa patilha dessa partilha da Chuni <risos> Em cima do Luke ali ó Já conseguiu novamente Uma bela conversão Esses combos do Luke aí cara Eles não são Extensos Vamos dizer Mas olha a quantidade de dano Que esse treco arranca cara Ó Já utilizou ali um super arte Acabou passando pelo projeto ali O super arte nível 3 rapaz Pra poder fechar o segundo round aí pro nosso querido Luke Interessante, hein, mano interessantes essas partidas Lukezão levando a melhor aí, rapaz Ó, as finalizações de round ele também, as animações dos personagens Vamos lá, já começamos ali Ó, excelente, investido na Chun-Li Já dá aquele D1 ali, provavelmente Poder roubar o turno Lukezão botando aquela pressão Olha aquele combate acontecendo com o Drive Rush Perdeu o time do combo ali Chun-Li numa situação complicada já no canto Luke utilizando seus tiros ali pra poder manter distância Esperando a oportunidade ali Chun-Li vai tentando de todo jeito Saiu, conseguiu uma bela rasteira Agarrão prontamente defendido pelo Luke Toma um Drive Impact A Chun-Li Agora, nossa senhora Acabou indo pro outro lado ali Achei que a conversão via, ia, ia vir servida Mas aconteceu do personagem Bater na parede e ir pro outro lado ali Que acabou sendo favorável pra Chun-Li, né? Mas nem tanto porque acabou de tomar um Drive Impact E agora vem a conversão completa Acabou errando o Shoryuken ainda dando oportunidade de agarrão pra Chun-Li Nossa, agarrão arrancou, hein? Eu vi ali em cima ali, ó o HP indo embora? Jesus. Mas beleza, vamos lá. Shun ir numa tá situação complicada, só esperando a oportunidade. O pessoal trabalhando o Futs ali agora. Utilizou muito bem o drive rush pra poder fazer uma investida e terminou a luta com um D3 ou um D4, não sei. Roundzinho aí, ó. Luta favorável, na verdade. Vencida pelo nosso querido Luke. Os caras jogando muito bem, mano. Trabalhando ali super bem o Futses. Observando ali, tentando puxar um whiff de algum de algum lutador, no caso ali, pra poder aproveitar a oportunidade de punição. Mandou ali um Shoryukenzinho. Bela conversão ali do look agora. Colocando o Chun-Li no campo. Olha o cross. No campo. No canto. Olha o cross-up acontecendo. Wake-up, sapatilha ali da Chun-Li. Mas já conseguiu uma bela conversão ali em cima do Drive Impact. Não conseguiu a conversão completa, acabou dropando o combo. Chun-Li aproveitando ali, esperando, na verdade. Sendo paciente. Utilizou ali um. Parryzinho que não aconteceu nada o Drive Impact acabou não, não stunando de fato O Jamie, Jamie não Luke, mano, eu tô com o Jamie na cabeça, cara De tanto gameplay de Jamie que eu tô vendo Eu tô falando do cara sem pensar Eita, daquele pulo da chun que não deu nada Acabou se colocando numa situação tensa E olha aí o super arte Do Luke acontecendo pra poder levar Mais um round Tá bem mais consistente, vamos dizer assim O player de Luke mais paciente Vamos dizer, e tá conseguindo aproveitar Mais as oportunidades, né Pra poder punir e tudo mais E conseguir boas conversões A Laurie tá sempre indo dando, Tentando fazer um baitzinho ali Tentando, tentando pegar no, o, a Chun-Li em algum tipo de whiff Vamos lá Botando aquela pressãozinha o Luke ali Os dois personagens se observando Os dois jogadores na verdade Se estudando ali em cima do foot O Luke já colocando aquela pressãozinha a Bela rasteira ali da Chun-Li Tentou mais uma ali Eita rapaz, show de rasteiras ali da Chun-Li hein sem nenhuma conversão completa, vamos dizer Belo agarrão do Luke ali agora Life lead favorável pra nossa querida Chun-Li Pelo menos por enquanto Não conseguiu conversão completa ali o Luke Olha, novamente Só botando a pressão, cara Kikuken ali, prontamente defendido pelo Luke Hum Eu vi a conversão Eu vi a conversão, a punição, na verdade, acontecendo ali Depois daquele Shoryuken que falhou Mas a Chun-Li acabou dropando O combo completo e levou um super arte Aí, poder ficar esperta, mano Agora a situação da vida ele tá bem favorável pro... Bem favorável não, né? Tava igualitária, na verdade, pros dois jogadores. No caso ali, eles estão parecendo no cantinho. Minha câmera deve estar tá em cima do... De um deles, né? Mas a gente consegue ver pelo menos um ali e tal. Agora nós trocamos de Chun-Li para Ryu. Mais uma vez, pra gente poder ver um pouco do gameplay. Luke continua em tela ali pra gente. O cara tá jogando super bem ali com o personagem. Oh, vai só trabalhando ali agora o seu zoning com o Hadouken e o Ryu Mandou uma amplificada ali, conseguiu uma conversão a Situação ali, o Life Elite tá bem favorável pro Ryu nesse momento Já conseguiu um tiro amplificado ali o Jamie Tenta se aproximar, mas ele sabe que é complicado se aproximar com o Ryu com os Hadoukens dele Não conseguiu a conversão completa ali agora o Ryu Nossa senhora, só no D4 ali, mano, a galera Só no D4, D4, acredito eu que seja D4, né? Nossa senhora, a bica ali que não foi punida e o Ryu conseguiu um shoryuke amplificado ali poder sair do agarrão do Luke que tava vindo, hein, mano? Hum, tá controlando espaço super bem ali o play de Ryu, buscando as oportunidades, fazendo zone ali e tal. Acabou vindo. Ué, o Ryu tá sem barba? Ah não, parece que tá meio fina a barba dele ali, né, nessa skin. Porque agora que eu tô reparando, ele não tá com a barbona cheia, igual ele fica na skin mesmo, não, pô. Ó, se observando ali. O Luke então, ficou parado por um momento Achei que o controle tinha desconectado Hum, naquele que ali, rapaz Que aconteceu de uma forma meio esquisita Foi tentar matar um mosquito Um passarinho ali no ar Acabou sendo punido ali Prontamente punido pelo Luke Excelente conversão Já consegue o um agarrão ali Prega o Ryu no canto, hein, mano Agora é a chance de aproveitar essa oportunidade ali Botando a pressão Mais um agarrão colocado Utilização do Drive Rush ali, ó Barra de Drive do Luke Quase se esgotando Mas com essa pressão absurda Ele consegue levar o segundo round aí, meus amigos É Barato tá louco, hein? Barato tá louco demais Vamos lá Só aquele zoninzinho acontecendo Ryuzão pulando igual louco ali Agora consegue uma bela conversão ali no ar Impedindo o um pulo Caramba, mano, que é isso? Ele pulou Antes do Luke cair Ele fez uma parada Tipo um Shoryuken dele no, no ar ali mesmo? Caramba Ó, Vamos lá, Luke continua sua pressão Excelente Shoryuken ali Em cima do, do pulo do Ryu Vamos lá, Ryuzão coloca o Luke no canto, fazendo foots ali, excelente conversão agora por parte do Luke, combinho completo, botando uma pressão absurda ali agora, Ryu tá, tá, não tá tendo chances de encontrar oportunidades ali poder fazer seu jogo, pelo menos nesse round né, no primeiro ele tava indo super bem, mas parece que o jogador de Luke já baixou né, baixou o gameplay do cara que tá jogando com Ryu e tá conseguindo fazer boas conversões ali, tá tendo boas leituras muito bom agarrão ali agora do Ryu Já vai fazendo aquele zoninzinho maroto ali Os dois amplificaram golpes ali Acabou que nenhum projeto acabou pa uh, passou, né? Vamos dizer Nossa, o Super Art acabou passando direto Meu Deus, muito esperto o Ryu, hein? Ele viu que o Super Art vinha e usou um Tatsu lá no ar Pro Luke passar direto, mano Super esperto ali agora Em compensação, a barra de drive do Ryu acabou se esgotando Ele tá numa situação complicada Sem recursos defensivos e ofensivos E o Luke leva a melhor aí com esse golpe amplificado, que seria um overhead, na verdade, mas acabou pegando o Ryu no pulo, né, velho? Muito louco, muito louco. As partidinhas realmente cabulosas, hein, mano. Os caras se estudando super bem ali, sabe? Utilizando bem o Futs. Tentando beitar alguma coisa, sabe? Tentando abrir. É, fazer aberturas ali Para poder conseguir punição, combos e tal. Olha aí, com o com um drive rush lindo ali agora de seis hits do Luke. E olha o dano que esse negócio causou. Já consegue um belo agarrão O jogador de Luke tá indo super bem, mano Ryu buscando oportunidades ali Conseguiu um combinho Ó, super arte ali do Luke é poder engolir o Hadouken do Ryu Mas acabou sendo defendido ali no final das contas Vamos lá, Lukezão só chegando pra trás Buscando oportunidade, indo pra frente para pra trás ali no Futsis Começa o zoneamento mais uma vez Se aproxima um pouco o Ryu Acaba tomando ali um golpe amplificado do Luke Acabou engolindo o Hadouken também, né? Parryzão ali que não conseguiu nada Luke vai fazendo aquele zoninzinho, Ryu vai buscando oportunidades ali E acaba tomando um tiro do Luke No meio da cara, mano, ali agora Vamos lá, último roundzinho aí Pra poder fechar mais essa luta Ó, excelente parry ali agora do Ryu Boa conversão ali agora, hein, rapaz Muito boa conversão quinzinho ali Olha o dano cara que isso causa, hein Com poucos hits só, fazer, só observando ali, Lukezão vai fazendo aquela aproximação Já vai começar a sua pressão ali, rapaz Nossa, excelente conversão Acabou passando para o outro lado, não conseguiu o Shoryuken. Vamos lá, Lukezão botando a pressão ali agora Ryu defendendo com tudo que pode Barra de drive do Luke agora acabou Se esgotou, sem recursos ofensivos e defensivos Excelente oportunidade ali agora pro Ryu aproveitar Até tá se defendendo super bem o Luke Esperando a sua barra de drive voltar Oh, vai se estudando ali Ryu sabe que mesmo sem barra de drive O Luke né, é um jogador complicado é um, é um lutador complicado né? E ainda mais que o cara está jogando super bem com ele Barra de drive do Luke voltou Agora ele está com seus recursos ofensivos e defensivos novamente Drive impact acontecendo ali Não conseguiu nada Nossa, excelente voador ali Acabou não conseguindo a conversão completa Ryu está com... Nossa nossa, velho, o limiar de vida Ali, rapaz Ele acabou não conseguindo a conversão Pra poder fechar esse segundo round Mano, e levar essa luta Vamos lá, só mais uma lutinha pra gente poder fechar, meus amigos Porque como eu disse, esse vídeo ele é muito longo Entendeu? Mas se vocês curtirem Cara, se vocês estiverem gostando dos gameplays Apresentados aqui, a gente pode ir trazendo decorrer da semana, outros trechos de gameplay Que eles fizeram aqui pra gente, beleza? Ó, Luke já começou a luta ali Cara, mal começou a barra de drag do cara Já tá quase acabando, velho Vamos lá, Ryu agora pode aproveitar essa oportunidade ali agora Que os recursos do Luke estão baixos, né? Ele não pode se arriscar tanto nesse sentido A barra de drive dele já era, in Charge ativada ali Vamos ver a conversão Excelente combo ali agora do Ryu Utilizou seu Hadouken com Dendin Charge ali Prontamente defendido pelo Luke Já vai utilizando aquele zoneamento ali para poder manter distância enquanto sua barra de drive volta Ó, barra de drive do Ryu também foi pro saco, hein, mano. Os dois estão numa situação agora complicada, sem recursos ofensivos e defensivos. Luke vai aproveitando a oportunidade ali, ó. Barra de drive do Luke voltou. Agora é a hora, cara, dele aproveitar, enquanto o Ryu tá sem barra de drive no momento. Luke tá com uma situação complicada em termos de vida ali agora. Ryu tá tentando buscar uma oportunidade. Barra de drive do Ryu voltou. E conseguiu uma bela voadora, rapaz. Se eu poder levar esse roundzinho aí, hein. Muito show, muito show. Vamos lá Próximo roundzinho aí Já começa ali com os tiros, o zoneamento acontecendo Ryuzão utiliza o um Hadouken amplificado ali Nossa, mas conseguiu defender super bem ali agora Fez um parry perfeito em cima do Super Art que vinha em seguida E conseguiu absorver tudo o Ryu, cara Essa foi bonita, hein Excelente o Wake Up Shoryuken ali agora Depois de uma voadora que foi defendida né, pelo Ryu Hum, agora conseguiu um low com super arte ali agora o Luke Barra de drive do Ryu ali na situação complicadíssima, mano ó. Tá quase acabando Pegou ali na defesa ali agora Quase se esgotou a barra de drive do Ryu Conseguiu um belo agarrão ali agora o jogador de, de Luke, Eu devo estar falando um monte de game no meio do caminho, viu gente? Não reparem Conseguiu uma bela conversão ali agora. Esgotou a barra de drive do Ryu. Conseguiu um belo agarrão poder colocar o Luke no canto. Drive Impact ele não conseguiu nada. Tentou agarrar um agarrão prontamente defendido também. E agora veio o Drive Impact, hein, mano. Não conseguiu a conversão completa poder fechar o round. Meu Deus, rapaz. Essa luta tá intensa, hein, mano. Essa luta tá intensa, bitch, vamos lá, a voadorinha ali acontecendo Excelente conversão ali junto com o Super Arte, hein, mano? Nossa senhora, que socão na cara Vamos lá, Riuzão ali no canto Tentando, né, com o Futsis Buscar aberturas ali forma de sair desse canto Porque ele sabe que a pressão do Luke Nesse corner é complicada Excelente conversão ali agora do Ryu cinco hits ali, ó e olha o dano desse negócio Drive Impact ali, não conseguiu nada Ó, oh, o Luke vai utilizando seus tiros ali, já começa o zoneamento mais uma vez. Vamos lá, aquele avanço do Ryu ali, com, muito bem defendido pelo Luke. Eles vão se observando ali, os dois jogadores, buscando ali a abertura. Hum, olha só aquele, aquele avanço que, né? Deu uma abertura fodida pra punição, porque foi amplificado, né? Imagino que deve ter ficado bem negativo o Luke depois daquela investida. Ó, oh, o Hadoukenzão ali, já chegando pra trás, situação favorável pro Ryu nesse momento. Precisa ser paciente agora pra não. Eita, e conseguiu uma bela voadora ali agora pra poder fechar a luta. E é isso, meus amigos. A gente vai encerrando o vídeo por aqui, porque a gente, como eu falei, tem muito gameplay pra poder rolar, né? São mais de duas horas de vídeo aqui. Se vocês curtiram, pessoal, comenta aqui embaixo que a gente traz mais trechos de gameplay desses, assim, de partidas insanas. Vocês viram, mano, que os caras jogam super bem, cara. Então tá sendo bem legal poder acompanhar essas partidinhas assim, né? E ainda esse mês a gente vai ter TGS com novos personagens aparecendo aí. É, a nova build com Gaio, Jury e Kimberly Pra gente poder ver gameplay desses personagens também Então vai ter muita coisa de Street Fighter 6 aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca dos gameplays apresentados E não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí Até mais e fuemos, meus amigos